Ah, tu não achas que devias me pedir desculpa por ter chegado tarde da casa? Então estás perdoada, Missy. Não adianta. E agora vais chegar aí fora? Ah?